É, boa noite aos meus amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É, me encontro na casa do Senhor hoje, 17 de outubro, para ministrar o estudo da palavra, ao qual, aproveitando a pregação do pastor Tadeu, é, no domingo, no, ontem, né, que falou sobre o nosso amigo, nosso amigo Jesus Cristo, Uh, eu senti de aprofundar um pouco mais esse assunto, de falar um pouco mais sobre essa amizade que Jesus dedica a nós, né? sobre essa amizade que nós temos com Jesus Cristo, que quer ser nosso melhor amigo. Né? Então, o título do estudo é O Amigo Jesus Cristo. Para iniciar, eu vou orar para colocar tudo na, debaixo da mão do Senhor, para que tudo venha a sair conforme o desígnio do nosso amado Deus. Amado Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti, como um vaso na Tua presença, para que o Senhor possa me usar da maneira que Te aprove, Senhor Deus. Que tudo aquilo que venha a ser dito nesse estudo venha a ser da Tua vontade que nada venha a ser do homem, que toda palavra que venha a ser liberada venha a ser compreendida conforme a Tua revelação, a revelação do Santo Espírito que habita em cada um dos meus irmãos. Eu Te agradeço e Te louvo por esse momento em que nós podemos estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, graça eu Te dou. Então, é, conforme o pastor Tadeu pregou ontem, né? Nós temos um amigo extraordinário, né? um o amigo, um amigo mais extraordinário que nós podemos ter, que chama Jesus Cristo. O nosso texto base para o estudo vai ser em João, no capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 15. Eu vou ler para os irmãos agora e depois nós vamos esmiuçar. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém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 quando Jesus uh, veio à Terra, assim como quando Ele entrou na vida de cada um de nós, quando nós conhecemos Jesus, Ele fez uma revolução, Ele revolucionou a maneira pela qual nós enxergávamos Deus. Né? Nós tínhamos, assim como na época uh, da lei também, a ilusão né? uh, de que Deus era um Deus de longe era um Deus que que estava num lugar muito alto que era inatingível para nós, né? Nós tínhamos Deus como uma como uma figura assim uh, grandiosa demais até para se preocupar com aquilo que nós tínhamos de problema ou com aquilo que nós tínhamos de situações na nossa vida. Uh, não foi uma nem duas vezes que eu antes de conhecer Jesus Pensei assim, eu não vou importunar a Deus com essa causa Porque Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar Mas Jesus Cristo, ele revolucionou a religião, a doutrina né? uh, Trazendo essa comunhão, se tornando o mediador entre Deus e os homens né? apresentando Deus como nosso Pai e trazendo essa comunhão com Deus para perto né? Deus deixou de ser um Deus de longe para ser um Deus presente para ser um Deus de todos os dias da nossa vida né? uh, no livro de João, no capítulo 1 diz assim, no versículo 12 está colocado o seguinte, tem a seguinte colocação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, aqueles que creem em Jesus Cristo, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, Jesus, nosso amigo Jesus, nos deu o poder de, de, ser, de sermos feitos filhos de Deus, de nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus, de nos aproximarmos de Deus como um pai, né, através dessa comunhão que Jesus Cristo, como a própria palavra nos ensina, é o mediador. Né? Então, é, nós vamos entender como Jesus, como nosso amigo, fez por nós, o que nenhum outro amigo faria, ou poderia fazer, né? Uh, em João, no versículo 13 desse, desse dessa passagem que nós lemos, né, diz assim: ó, "Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos." Obviamente, irmãos, que nós, independente do grau de amizade que nós possamos ter com com outra pessoa, nós jamais consideraríamos dar a vida por alguém. Né? Eu creio que muito, muito dificilmente nós teríamos esse sentimento altruísta a ponto de dar a vida por um amigo. Né? Mas Jesus, ele fez isso. Né? Jesus deu a vida por amor aos seus amigos. E aqui tem um fato interessante, em Romanos 5, 8, diz assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou seja, uh, Jesus Cristo deu a vida por nós quando nem, nós nem éramos conhecidos dele ainda, né? Nós sequer éramos amigos de Cristo. Aliás, a palavra diz que nós éramos inimigos de Cristo até o momento em que nós aceitamos Jesus, né? Até o momento em que nós confessamos Jesus, até o momento em que nós nos batizamos, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus. Mas quando essa comunhão se, se refez, né? ela fez, se fez novamente, aquilo que se quebrou lá no Éden, uh, Jesus se tornou o nosso melhor amigo, desde que nós queiramos que assim seja. Porque ele deu a vida por mim e por ti, meu irmão, no madeiro. Né? E, além disso, é, Deu a vida por tantos outros que ele nem conhecia ainda, mas que viriam, por exemplo, a ser amigo dele no futuro, que é o nosso caso. Nós estamos aqui dois mil anos depois, nos tornando amigo de Jesus, no momento em que nós conhecemos a Jesus, né? no momento em que nós passamos a ter essa intimidade com Cristo, Jesus já deu a vida por nós, mesmo antes de nos conhecer. Tamanho é o amor que Deus dispensou para nós através do nosso amigo Jesus Cristo. Né? A base da, de uma amizade sempre é a identificação. Né? Quando nós nos tornamos amigos de alguém, nós sempre nos identificamos com aquela pessoa. Aquela pessoa tem muitas coisas em comum conosco. Ela, ela tem os mesmos gostos, ela, via de regra, gosta das mesmas coisas, faz as mesmas coisas, né? Uh, mas depois de conviver um tempo com aquela pessoa Nós passamos um tempo separados Ao passo que Jesus Cristo Ele vive conosco O tempo todo Ele está dentro de nós através do Espírito Santo né, Que ele deixou para nós como consolador Conforme a promessa que ele nos fez né, E prometeu também em Mateus 28, 20 diz assim Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Ou seja, Jesus Cristo não nos deixa em nenhum momento Não importa a circunstância Quão uh, felizes ou quão aflitos nós venhamos a estar Jesus Cristo está conosco Ele é o nosso amigo fiel que está em todos os momentos conosco. Né? E nós, muitas vezes, é... talvez nós não percebamos que é... Jesus, através do Espírito Santo, através do Consolador que Ele deixou para nós, né? Ele está conosco o tempo todo e que nós sempre temos esse amigo para nos ajudar para nos uh, corrigir, né? porque o verdadeiro amigo ele não, não é só aquele que te passa a mão na cabeça. Né? O verdadeiro amigo é aquele que quando está errado, ele vem e te diz, ó oh, oh, meu filho, ó oh, meu amigo, tu está errado, uh, des, tu está agindo dessa e dessa forma, dessa e dessa forma vai te levar para um lugar ruim. O certo é tu agir dessa e dessa forma, para que tu chegue... Uh, num lugar bom para que tu te aproximes do nosso Pai, para que tu te aproximes de Deus, né? Uh, então, conforme a palavra diz, né, Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos, né? Uh, não existe sentimento maior do que o amor. Nós sabemos disso, né? O amor ele ele resolve todas as coisas né ele se nós abrirmos nosso coração para que esse sentimento verdadeiramente entre ele resolve através do perdão através de várias coisas uh, o amor ele quando ele entra os outros sentimentos saem porque o amor é poderoso ele é o sentimento mais poderoso e nós sabemos, né, que Deus é amor e por isso Ele enviou o Seu Filho para que se entregasse por nós e se tornasse o nosso melhor amigo, né. Uh, nenhum amigo que nós temos fisicamente nos ama como Jesus nos ama. Jesus é o, nosso, é o amigo que mais nos ama, né. Quando nós, nós temos uma amizade é normal que nós venhamos a expressar essa amizade de várias maneiras né uh, ajudando a pessoa no momento de dificuldade uh, fazendo algo que a pessoa precisa simplesmente estando ali no momento difícil Jesus faz todas essas coisas né? Mas além disso, ele, Jesus nos pede, né, que também é normal entre os amigos, né, que venha-se pedir algo quando verdadeiramente somos amigos de alguém. Né? No versículo 14 desse texto que nós lemos, diz assim, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E daí no versículo 17, um pouquinho mais para frente, diz assim, isso vos mando que vos ameis uns aos outros né? e em João 13,34 diz assim novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros então Jesus como nosso amigo como nosso melhor amigo, como aquele que mais nos ama, ele fez esse pedido para nós, né? para nós sermos verdadeiramente amigos dele, nós devemos fazer aquilo que ele nos manda. Né? que nós sabemos que é essa doutrina, que são todos os mandamentos que Jesus deixou através dessa doutrina. Né? Mas além disso ou principalmente, é de amar aos outros assim como Jesus nos amou. Né? Uh, o pastor Celso sempre prega assim que esse mandamento ele é muito sábio, porque não é, Jesus não deixou um mandamento que era para nós amar aos outros assim como nós nos amamos, ou assim como ou simplesmente amar o próximo, né? Porque nós poderíamos alegar que nós não temos amor próprio, ou que nós não nos amamos, e aí nós não precisaríamos amar os outros, mas o Senhor disse que nós deveríamos amar ao próximo assim como ele nos amou, né? Então, se ele nos amou se entregando por nós, ele deu a vida por nós no madeiro, nós não somos capazes, obviamente, de dar a vida por alguém no madeiro. Eu creio que não. Mas nós podemos gastar a nossa vida em prol dos perdidos, em prol daqueles que necessitam, para que eles também venham a conhecer Jesus Cristo e também venham ser amigos de Jesus. Né? Através de um bom testemunho, através... Uh, de ser um cristão verdadeiro, de honrar esse título que nós carregamos de cristão. Né? Porque é muito fácil, irmãos, eu dizer que sou cristão, mas na hora que eu ajo, na hora que eu abro a minha boca, o que sai dela ou das minhas atitudes, elas estão longe do que a palavra me ensina, elas estão longe daquilo que o meu melhor amigo me pediu para fazer. Então, para que nós uh, possamos trazer outras pessoas para Cristo, nós precisamos testemunhar de Cristo. Nós precisamos parecer o máximo possível com o nosso amigo. Para que essas pessoas vejam em nós algo diferente... As pessoas só vão se mover na direção de Cristo quando eu falar de Cristo ou quando eu conviver com alguém. Se essa pessoa vê algo diferente em mim, se essa pessoa vê a mesma conduta que ela vê no mundo, ela não vai. Ela vai escutar o que eu tenho para dizer e vai olhar para minhas atitudes. A palavra nos ensina que pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Então, irmãos, é pelos nossos frutos que nós temos condições de fazer com que mais pessoas se tornem amigas de Jesus Cristo. Jesus quer que nós ajamos dessa forma, que nós venhamos a agir dessa forma, para que nenhum se perca. Esse é o plano de Deus, né? esse é o plano de Jesus Cristo. Né? Para que nenhum se perca, a vontade de Cristo é que alcancemos outros amigos para Ele, Aumentando a sua família. Nós vamos ver isso em Efésios 2. Em Efésios 2, no versículo 19, diz assim assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Jesus Cristo nos deu a oportunidade de, nos, de nós fazermos parte da família de Deus, né? de nos tornarmos um filho próximo ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas que, que nele habita. Então, a única coisa que Jesus pede para nós como amigo dele é que nós venhamos a dispensar o mesmo amor que ele dispensou para conosco para com os outros. Né? Uh, talvez isso pareça assim, uma coisa que não seja muito fácil. Né? Que nós venhamos a amar a todos como Jesus nos amou. Mas a forma de fazer isso, irmãos, é nos enchendo da vida de Cristo, é nos enchendo dos ensinos do Senhor, é nos enchendo da sabedoria divina, é exterminando a cada dia a nossa criatura caída, nosso homem caído, o nosso homem almático, para que nós tenhamos condições de enxergar as coisas por um outro ângulo e amar a todos como Jesus nos amou, né? É, talvez amar aos outros como Jesus nos amou seja uma coisa realmente difícil, mas pelo menos amar ao próximo, né? Dedicar amor ao próximo. É, os amigos, né? quando nós temos um amigo fiel, a gente também faz revelações a esse amigo. Né? Nós também conversamos com esse amigo e falamos de todas as coisas. Jesus, ele nos deu a maior revelação da obra dele. No versículo 15 ele diz assim, dessa passagem de João, do 13 ao 15, que nós utilizamos como base. Ele diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Todos os amigos contam segredos uns para os outros. Né? E a confiança é uma prova de amizade. Jesus nos confiou tudo aquilo que ele ouviu do Pai dele que também é o nosso Pai, que é Deus. né? Então Jesus confiou a nós tudo aquilo que Ele recebeu. E... Ele não nos confiou toda essa sabedoria para que nós venhamos a guardar isso em algum lugar, para que nós venhamos a colocar isso numa gaveta. Ele confiou todo esse conhecimento para que nós passemos o conhecimento adiante, para que nós venhamos a utilizar esse conhecimento para ganhar almas para o Senhor, para trazer mais irmãos para a família de Cristo, para a família de Deus, conforme nós vimos há pouco tempo. A palavra ensina que o sábio ganha almas. Né? que a maior sabedoria que o homem pode ter na terra é ganhar almas para o Senhor. Então, nós, através do conhecimento da revelação ou das revelações que Jesus Cristo, nosso amigo, nos passou, nos deixou, nós devemos continuar a obra e trazer outros amigos para a família. Né, irmãos? É, foi com esse intuito que Jesus nos contou Todo o propósito de Deus para a humanidade Desde a criação até o fim do mundo Nós temos acesso à palavra Desde Gênesis até Apocalipse Para que nós venhamos A realizar a obra de Deus Em Lucas 19, no versículo 10 Jesus diz assim porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? É, enquanto nós não conhecemos Jesus, nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados ao lago de fogo. Nós não somente estávamos perdidos, nós estávamos, nós éramos separados de Deus, inimigos de Deus, condenados ao lago de fogo. Mas quando Jesus nos resgatou, resgatou a nós perdidos no mundo né? aqueles que não nasceram na igreja ele nos trouxe para o reino do seu amor e, a, e quando ele partiu ele deixou o consolador conforme nós já falamos que é o Espírito Santo que nos revela todas as coisas que tudo aquilo que nós lemos na palavra quando nós oramos e pedimos ao Espírito Santo que nos revele nos é revelado né? E através dessas revelações, através desse entendimento Nós temos condições de saber aquilo que o nosso amigo espera de nós Aquilo que o nosso amigo tem para nós E aquilo que o nosso amigo quer que nós venhamos a fazer né? Então Jesus nos deu a tarefa que é a mais nobre que nós podemos ter nessa terra, que foi a de levar o evangelho, as boas novas, a toda criatura. Né? É, em João 14, 26, desculpa irmãos, Mateus 28, 19, fala da grande comissão.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 até a consumação dos séculos. Ou seja, o nosso amigo Jesus Cristo confiou a nós a maior de todas as revelações e a maior de todas as tarefas, que é realizar a obra de Cristo na Terra. Nós somos os discípulos de Cristo hoje. Nós somos aqueles, nós somos os enviados de Deus para levar a verdade aos que estão perdidos. Nós somos os escolhidos, né? tem uma palavra que diz que nós somos raça eleita, nós somos os eleitos de Deus. Tem outra palavra que diz que não foi nós que escolhemos a Jesus Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Então Jesus nos escolheu para que nós venhamos, além de ter todo esse privilégio, de poder ser amigo de Cristo, de poder ser, ter esse amigo presente até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até o fim dos nossos dias, ou até o seu retorno, nós temos a maior de todas as obras para realizar, que é a de levar a verdade de Cristo adiante, que é de testemunhar da vida Da obra Dos milagres Que Jesus Cristo fez Há dois mil anos atrás E que continua fazendo Hoje em dia Do que Cristo faz na nossa vida Dos milagres que Jesus fez Na minha vida Na vida de cada um dos meus irmãos Né Essa é a maior Obra Maior Maior Presente que o nosso amigo poderia nos dar, né? ter nos deixado a oportunidade de realizar a sua obra juntamente com o Espírito Santo que habita em nós. Né? Por isso é tão importante que nós, é, quando tomamos a, a decisão verdadeira de nos tornarmos cristãos, de sermos amigos de Jesus, que nós venhamos a agir como tal, que nós não venhamos a ser nécios e ouvir a palavra e não praticar, que nós venhamos a ter todo o conhecimento e não agir adequadamente. Uh, tenho certeza, irmãos, assim como a palavra nos ensina, né, que... Uh, seria muito melhor nós termos permanecido ignorantes se fosse para conhecer e não praticar. Mas Jesus não, Ele não nos escolheu para que nós continuássemos agindo da maneira que nós agimos, né? Em Tiago. No capítulo dois, diz assim: O perigo da negligência, por essa razão importa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 pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, ser negligente com aquilo que Jesus nos ensina, com aquilo que Jesus nos pede, né? Com aquilo que com a nossa relação com Jesus. Ser negligente com essa amizade é um risco que nós não devemos tomar, irmãos. Eu digo é, de coração aberto a todos os irmãos que nós devemos nos colocar na posição, que nós devemos em compreender a grandeza da obra de Deus em nossas vidas. Nos lembrar da onde nós estávamos, de quem nós éramos, de como nós vivíamos, de como nós agíamos, de como nós pensávamos de como nós falávamos da maneira que nós chegamos na igreja aqueles que já estão um pouco mais de tempo e da maneira que nós estamos hoje aquilo que Deus fez todos os milagres que Deus fez na nossa vida uh, além de ter nos dado a oportunidade de receber através do nosso amigo Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos ensina todas as coisas na semana passada Uh, a irmã pregou sobre o Espírito Santo Sobre como ele age em nós Sobre como ele fala dentro de nós Sobre como ele muda o que nós sentimos né? Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos Completando assim aquilo que foi falado ontem Pelo pastor Tadeu Sobre o nosso amigo Jesus Cristo que essa palavra possa ter edificado a vida dos meus irmãos que todos venham a ter plena convicção de que Jesus através do seu amor ele tem o único e exclusivo desejo de ser nosso melhor amigo e obviamente que nós como cooperadores da obra necessitamos fazer a nossa parte que basicamente envolve amar os demais, assim como Jesus nos amou. Amém, irmãos? É, creio que era isso que o Senhor tinha para liberar. Eu vou orar para agradecer. Amado Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor liberou nessa noite. Quero te pedir perdão se algo que foi liberado não foi do teu Santo Espírito. Que o Senhor venha a tocar o coração dos meus irmãos, para que essa palavra venha a falar com cada um, conforme o teu querer, conforme o teu Santo Espírito determinar, Senhor. Em nome de Jesus, graças eu te dou, Pai amado. Amém e amém.